o é <risos> Bora, vamos embora, guys. Vamos ganhar esse jogo aqui. Vamos ganhar esse jogo. É, vou jogar só tipo essa porque WP, filho, não tá cantando hoje não, viu? ca... Eita oh, Dois caras da smoke, que é isso? Oh. Nossa Como é que é? Oh, my God! Uh. Gracias, senhorita. <risos> que, que todo mundo acha que espanhol é que oh, a gente falando? Nossa! Que isso, velho? <risos> é da <até> a <risos> Flashbang! Nada, meio. Nossa! Mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um, mais um meio! Funcionar Ato! pegar Pega na faca! Que isso? Que O que é Back checker Um meio, um meio é é Easy, Easy, Achei, Matei, matei, matei Entrou bomba, ele bomba okay. Caralho, cara Oh, Toma a Não seca o pão, Qual foi? O resto tá aí Não deixa eu morrer, velho. Eu não tava ali não Vou chegar depois, tá bom? Pode tá meio, véi Tá aqui na smoke, com certeza, véi Tá aqui na smoke, ó Eu mordei, cara, desculpa <risos> Eita Rapaz, o maluco se, se meteu numa... Ai, morra, nigga Em cima do marrom e paredão. Um de liga. Costas um, Costas Liga ainda. Foi ah, Deu duas gangues e matou dois. Jogando ele, já Olha. Olha. Olha. Olha. Olha. Uhum. Gostaram da BANG, galera? Levando a smoke! Ah, que isso aqui, meu parceiro? Que é isso, meu guerreiro? Me machucou muito o oh, neném. É por isso que ele ah, recebe. Dá ah, tá mais um ace. Dois ace não mesmo. pode. Pode roubar Fire no hole. Está be <risos> Porra. <risos> bem, bem, bem, bem, galera. Meu Ali. Meu nome é Optimus Prime. Obrigado um um pelo sub aí, Dudezinho. O certo. Da sorte. certo. Ó, peguei. Olha, não. Não, não, não, Vou formatar matar o PC aqui, mano. Vai, <risos> vai. Nossa! Caralho, esse, esse maluco se trefa bem, mano. Mano, ele... ele tá bem nisso daí foi pela CT, cara Que covarde que Nossa! Isso, que... Nossa que SENHORA Que emoção, cara Que isso, mano 3D, <risos> 3D Mano, só baita, não precisa morrer Vai atirando, vai atirando O time caiu tudo, mano Bora picar junto, vai. Dois, três... Hum... Uh, uh, uh. Cima ainda? Tá cima. Cima, cima, cima e Beitado cima. com o sucesso. Travado, Nossa! <risos> no! Senhora! <risos> vou dar a tela dele, vou dar a tela dele. Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Certeza, ele vai chorar. Que é isso, mano? Desespera. Té, ó, por favor. ver e liga. Bangueia Bangueia, liga, liga, liga, liga. Nossa, o, melhor, não. o é muito ruim, muito obrigado então. tô... pelo seu, parceiro. Olha aqui, ó, foi. Geladeira. Geladeira, liga. Vai tomar H o cara pingando, geladeira. Mano! Liga a CT, liga a CT. Liga CT. Correndo correio. correndo correio B, correndo B, vários. Ai? Nossa, velho <risos> <risos> Caiu queda, caiu queda Eu vou pegar o queda pra você, amigo Viral off que é isso, porra? Nossa, mano my God, there's